Olá, pessoal, Eu sou o professor Ricardo Ribeiro dos Santos e irei trabalhar com vocês na disciplina de introdução a conceitos de computação. Nessa videoaula aula de hoje nós iremos trabalhar com o módulo, é, o módulo 1 de histórico e conceitos básicos de computação e dentro desse módulo um nós temos duas unidades, né? histórico e temas atuais, sistemas de numeração e representação de dados. Iremos então, nessa videoaula, falar sobre esses dois assuntos: o histórico da computação, chegando aqui a temáticas atuais, assuntos atuais, e depois entraremos com os conceitos básicos eh, envolvendo o sistema de numeração e representação de dados. Bem, pessoal, a computação ela eh, desenvolveu ao longo dos séculos, e especialmente no século XVII, nos anos de 1600 houve um considerável avanço no desenvolvimento de máquinas que automatizavam cálculos, operações aritméticas, soma, subtração. Existia uma procura muito grande por dispositivos que pudessem diminuir o tempo né, com que era feito esses cálculos. Então, pesquisadores, aqui eu exemplifiquei dois pesquisadores, né, Blaise Pascal, dois inventores e Gottfried Leibniz, criaram nos anos de 1642 e 1674, duas máquinas que são consideradas assim os primórdios das máquinas de computação, a chamada Pascaline, que era, era ela foi construída visando realizar as operações básicas, né, de soma, subtração, multiplicação e divisão, mas ela que conseguiu realizar com êxito apenas adição e subtração. É uma máquina feita, né, com essas rodas dentadas, totalmente mecânica, não tem nenhum Dispositivo elétrico ou eletrônico em máquinas como essas, né? E também a Stephen Heckner, de, de Leibniz, em 1674. Essa máquina aqui à nossa direita, né? Ela já consegue realizar as quatro operações aritméticas, ok? Isso foi considerado um avanço muito grande isso é também um marco na história de computação, porque são duas máquinas que foram construídas concretamente, né? Visando justamente esse processo de automatizar tarefas, né, envolvendo cálculos, né, envolvendo expressões. No século XIX, agora nós damos um salto aqui, é, em 1822 nós temos um outro marco em termos de construção de máquinas, que é chamada de máquina analítica ou engenheiro analítico de Charles Babbage. Babbage é um pesquisador, um inventor que tem grandes contribuições na área de computação, mas especialmente esta máquina, ela é considerada um marco porque ela realiza as operações aritméticas, mas ela também tem estruturas para permitir a repetição. Então, processos onde você tem que fazer várias subtrações de maneira é, concorrente, né, de uma após a outra, então uma máquina como essa suportaria fazer. Né? Então, ela é uma máquina aí que é chamada de primeiro computador é, sem usar a eletricidade. Ok? Então isso que marca né, um pouco da história da computação. No século XIX ainda, nós começamos a ter é, contribuições para a área, não apenas no campo de construção de máquinas, mas também de definição de programas, de estruturas de programas. E aqui nós temos dois personagens muito importantes para a computação, que é a Ada Byron e o George Bulli. A Ada Byron é, é considerada a primeira programadora porque é ela que define... É, estruturas de repetição, como a que nós usamos até nos dias atuais em programas, tá? E a ideia de funções ou subrotinas. E George Boole é o criador de uma álgebra, chamada álgebra Booleana, que é uma álgebra que estipula operações lógicas e aritméticas sobre é, a, apenas os valores zeros e uns que nós veremos daqui a pouquinho também, né? São o que nós chamamos de sistema binário de numeração, Ok? Bom, então, vocês podem observar que as contribuições, o avanço científico da computação, não se dá apenas por máquinas, mas também na, na, na concepção dos programas. Bom, chegando agora mais próximo, né, no século XX, né, é, na primeira metade do século XX, há um grande avanço agora já com a eletricidade na construção de máquinas que automatizavam um grande volume de cálculos. É, aqui nós temos dois exemplos de máquinas é, muito é, referenciadas para essa época, uma chamada Mark I, Mark 1 e ENIAC. Né? Como nós podemos ver nas fotos, são máquinas de que consumiam espaço físico muito grande, de grande porte, né? como eram chamadas, e com um modelo de utilização muito diferente do que nós temos atualmente. Né? Então, através de cabos, né esses usuários ou programadores dessas máquinas né? conectavam para informar para elas qual ação ou qual operação deveria ser realizada. Então, para operar uma máquina dessa era necessário um grande número de pessoas, e essas máquinas já funcionavam com energia elétrica. Okay? Por outro lado, essas máquinas tinham uma, uma necessidade de manutenção muito alta, porque, é, vejam, né, para a época, então, máquinas com energia elétrica é, esquentavam muito, né, usavam componentes não tão avançados como nós temos nos dias atuais, então máquinas que precisavam sofrer manutenção constante. Essa foi a tônica da evolução da computação, especialmente na primeira metade do século XX. Entre a primeira metade e a segunda metade, nós temos aqui um marco fundamental para o avanço da computação no mundo, que é a criação do transistor. O transistor, ele é um componente eletrônico com a capacidade de miniaturização muito alta, e ele substitui um equipamento que era usado nesses primeiros computadores elétricos, que era a válvula. O transistor funciona como uma chave elétrica, né, de ligar, desligar só que com acionamento muito rápido e, como eu disse antes, com a capacidade de miniaturização. Quando se cria o transistor para substituir as válvulas tem-se de imediato a possibilidade de reduzir o tamanho dos computadores. Então, quase na esteira, na sequência da invenção do transistor, se começam a ver componentes eletrônicos de tamanho muito menor. Esse aqui que nós estamos vendo, aqui do lado direito né, da imagem, é o chamado primeiro processador de computador comercial, ou de microcomputador, que é o processador 4004, né? É, até os dias atuais nós temos processadores mais ou menos dessa dimensão. O que acontece é que eles guardaram mesmo o mesmo tamanho físico, mas a sua capacidade de processar é muito maior, né? Foi duplicando, quadruplicando e assim por diante. Bom, também a partir desse avanço drástico, né, na construção de máquinas menores e com maior capacidade de processamento, acontece também o avanço nas linguagens de programação. Então vejam aqui que eu, nós mencionamos aqui algumas linguagens, algumas delas conhecidas até os dias atuais, como C++ e Java, mas ah, nós temos linguagens como COBOL, que foi uma linguagem amplamente usada durante os anos de 60, 70 e 80, especialmente, para a construção e desenvolvimento de programas comerciais é, COBOL foi uma linguagem criada no final da década de 50 do século passado PASCAL foi muito ensinada né, como primeira linguagem de programação para estudantes e universidades na década de 70 linguagem C que é usada até os dias atuais, né, uma linguagem de mais baixo nível foi criada em 72 Aí nós temos C++ criada na década de 80 e Java criada na década de 90. Nós temos hoje uma uma grande quantidade de linguagens de programação disponíveis, muitas delas já bem voltadas para a web, mas eu queria mostrar aqui para vocês que esse avanço no hardware, por assim dizer, dos computadores propiciou, quase que como consequência imediata, né, uma evolução também nas ferramentas de software, que são as linguagens de programação. Nós temos também, como esse avanço agora, não só em hardware, mas em software, a criação de grandes empresas. Essas empresas que nós ouvimos falar até os dias atuais começam também na segunda metade do século XX, como Microsoft, Apple, Oracle, Amazon, Google, todas essas empresas aqui criadas entre os anos de 1970 até o final da década de 90. Nós temos aqui algumas outras né, um pouco mais antigas, como IBM, né? E temos empresas mais novas, mas nós notamos né, que, até o momento em, em, atual, essas empresas aqui são as, as grandes empresas big techs né, do mercado é, de computação. E, atualmente, como tema atual, nós vemos que a computação evoluiu para um ponto onde nós temos hoje a computação em diferentes sistemas, não só em computadores, né, é, que nós vemos programas, mas na TV, né, na TV digital nos eletrodomésticos, nos aparelhos que nós usamos no dia a dia, né, em relógios, ok? E nesse sentido, nós temos uma disponibilidade muito grande, sensores que vão captando dados e disponibilizando para que os usuários possam visualizar. Isso é chamado de IoT, IoT, na né, internet das coisas. Nós temos a inteligência artificial bastante onipresente, tem inteligência artificial já implementada nos carros para descobrir qual é a melhor rota, tomar melhores decisões, né? E isso tudo gera né, uma alta demanda por computação. Nos dias atuais, a computação, enquanto equipamento, está disponível para muitas pessoas, mas ainda há necessidade de equipamentos de grande porte, que agora se prestam ao serviço de executar bilhões, trilhões de cálculos num tempo muito reduzido, né? Isso é chamado de supercomputação e existe né, em vários centros de pesquisa espalhados pelo mundo. Bom, nós vamos sair um pouquinho agora da unidade de história da computação e temas atuais e vamos falar agora sobre conceitos mais básicos de computação. É importante nós entendermos que o computador, ele precisa representar é, letras, números, aquilo que nós inserimos via o teclado, via o mouse, via até do que se lê através de um pendrive, ok? Ok. E uma maneira encontrada para fazer essa representação é chamada de sinal digital. O sinal digital ele é um sinal elétrico, mas que ele está disponível em dois níveis é, elétricos, né, chamados nível alto e nível baixo. Na natureza, a maneira como a energia elétrica é gerada, né, ela gera uma onda que sobe e desce no tempo, né, isso é chamado de sinal analógico, mas para que o computador possa representar de uma maneira até mais prática valores, números, letras, né, é, esse sistema elétrico analógico aqui não se mostrou muito adequado, porque ele tem, ao longo do tempo, né, se nós pensarmos que é, é, à medida que essas ondas aqui são geradas, né, tem um tempo que está se passando, você tem vários valores elétricos, né, muitos valores elétricos acontecendo aqui. Se nós olharmos na, nessa linha de baixo, que é um sinal digital que representa um sinal digital, nós percebemos que passa um tempo, né, o sinal fica em um nível, em um nível elétrico, né, e depois ele, em um curto espaço de tempo, ele reduz e fica no nível baixo. Né, e fica outro intervalo de tempo no nível baixo e assim por diante. Isso é chamado de sinal digital. O sinal digital é uma representação do sinal elétrico em níveis de tensão elétrica bem definidos. Tá? Então, aqui nós temos o sinal digital de dois níveis. Tá? Então, reparem esses dois níveis aqui, em termos numéricos, poderia ser representado como um valor 1, né, aqui quando o sinal elétrico está no nível alto, e 0 quando está no nível baixo. Essa ideia de ter o nível alto, o nível baixo, de ter 1 e 0 para representar sinais elétricos, né? dá a surgir uma outra terminologia muito usada em computação, tá? que é a ideia é do bit. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, como o computador precisa trabalhar com sinal digital, o sinal digital mais básico é o sinal que tem dois níveis elétricos, então, com dois níveis elétricos, eu consigo representar dois valores, 0 e 1. Um, tá? Então, e a, a, a, a essa representação do 0 e do 1, um, nós damos o nome de bit. Tá? Então, o bit é simplesmente a representação de dois possíveis valores, zeros e uns. Tá? Naturalmente, se eu colocar é, duas linhas de sinal elétrico digitais, uma do lado da outra, agora eu vou ter simultaneamente dois sinais digitais. Tá? E, e eu posso ter aqui, se vocês observarem, quatro combinações usando esses dois sinais digitais. Eu posso ter 00 zero, zero, quando os dois sinais estão no nível baixo. Posso ter 01 um, quando um está no baixo e o outro está no alto. Um 0, né? um está no alto e o outro sinal no baixo. E um 1, quando os dois sinais estão no nível alto. Então reparem que quanto mais é, sinais elétricos digitais eu tenho, mais bits eu também terei e mais possibilidades de representar valores eu tenho. Notem que se nós considerarmos aqui esses dois bits, esses, esses, esses quatro... Essas quatro representações aqui, ó, de dois bits, eu tenho quatro valores, quatro números distintos. Então, quanto mais bits eu coloco um do lado do outro, eu tenho maior capacidade de representação numérica. Quanto mais sinais elétricos digitais eu coloco um do lado do outro, eu tenho mais capacidade também de representação numérica. Okay? Se vocês observarem, ó, nessa ideia de ter dois valores, quanto mais bits eu tiver simultaneamente, mais valores eu vou representar. Com um bit só, eu tenho dois possíveis valores. Com dois bits, eu tenho quatro valores, ó, dois ao quadrado. Com três bits, eu tenho oito valores distintos, dois ao cubo. Tá? Então, dois é a nossa base, a gente chama base de numeração, que é a base binária, a base de bits. Tá? E eu elevo isso a uma potência, onde esse valor da potência depende de quantos bits eu tenho disponível aqui. Tá bom? Então, com isso, nós, nós vamos aumentando a capacidade de representar valores e de representar números né, pelos computadores, ok? Bom, a ideia de associar bits para representar é, um número maior de valores é né, utilizado para aumentar a capacidade de processamento. Então, os primeiros processadores, os primeiros computadores, lá da, é, microcomputadores, né, lá da, da primeira metade do século XX até a segunda metade, os que começaram lá com o transistor, né? Eles eram computadores que trabalhavam com poucos bits simultaneamente. 4 bits, 8 bits, né? Para vocês terem uma ideia, os computadores atuais, eles conseguem processar, utilizar 64 ou até mais bits simultaneamente. Então, eles conseguem representar uma grande quantidade de valores. Ok? Então, pessoal, nesses, nessa videoaula aqui, nós falamos um pouco sobre histórico da computação, falamos sobre o tema atual, e falamos o início aqui de conceitos básicos envolvidos no sistema de numeração. O computador, para que ele funcione, ele precisa representar letras, números, símbolos, num sistema digital, e esse sistema digital dá-se o nome de sistema binário, porque ele tem apenas dois níveis. Em termos matemáticos, nós representamos isso pelos valores zeros e uns, e é com base nisso que o computador realiza qualquer cálculo, realiza qualquer operação que é solicitada a ele, tá bom? Paramos nossa videoaula de hoje, espero que vocês tenham acompanhado, nos encontramos numa próxima aula.